Olá, que é a graça e a paz, que excede todo entendimento, possa estar conosco mais um dia. Nesse vídeo eu vou começar uma playlist intitulada O Leão Que Devora Todo e Qualquer Arminiano. Esse título eu tirei da frase de John Piper, quando ele leu Romanos capítulo 9, um estudo que ele fez em Romanos capítulo 9, onde ele intitulou Romanos capítulo 9 de O Leão Que Devora Todo e Qualquer Arminiano. Depois eu vou gravar um vídeo contando essa história dessa, desse estudo que John Piper fez em Romanos capítulo 9 E por que ele chegou a essa conclusão que é um leão que devora todo e qualquer arminiano É uma história muito interessante que vale a pena a gente refletir E eu concordo com John Piper que Romanos capítulo 9 realmente é um leão que devora qualquer tipo de arminiano E qualquer um que não acredita na, na doutrina da eleição não só Romanos capítulo 9, mas a Bíblia inteira de capa a capa está cheia de, de textos que devora qualquer base filosófica que venha contrariar a doutrina bíblica de que Deus tem os seus eleitos. Então, por isso que eu comecei essa playlist. Então, nada mais justo do que começar essa playlist com Romanos capítulo 9, que é a que nós vamos examinar agora. Antes de abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, eu quero pedir a você que possa fazer uma coisa muito importante para mim e para você. O que é? Que é se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações. Por que, que eu digo que é importante? Para que você possa receber notificações dos nossos estudos e dos nossos vídeos, para que nós possamos nos ajuntar no estudo da Bíblia Sagrada e nos interar cada dia mais das verdades bíblicas, tá ok? E peço a você também que se puder já deixe um like aqui, ajuda muito e muito o nosso trabalho, tá ok? E se puder divulgar também, eu agradeço. Então vamos lá, se você tem sua Bíblia aí, abre em Romanos capítulo 9, vamos começar a examinar o texto. Bom, Romanos capítulo 9, na verdade tem muita coisa aqui, são 33 textos, que se a gente for, fala, é, se a gente for esmiuçar tudo aqui, a gente precisa de horas, é muita coisa que tem aqui, em Romanos capítulo 9, mas eu vou me ater somente as partes aonde bate de frente com doutrinas arminianas com doutrinas que são contrárias à doutrina da eleição a doutrina dos eleitos, da predestinação que é uma verdade bíblica tá okay? então eu vou me ater somente a esses textos para não ficar muito longo então vamos lá, Romanos capítulo 9, parte do primeiro versículo diz assim, Paulo né, escreveu assim Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, e a consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, os quais são israelitas de quem... São a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas? E a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, quem é, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Deus cumpre suas promessas. Bom, eu estou aqui com a Bíblia King James atualizada né? Tem algumas palavras aí diferentes, talvez da sua tradução, mas a essência é a mesma E aqui, já nesse primeiro trecho aqui, eu quero destacar aqui essa parte aqui onde que Paulo diz assim, olha Ele diz assim, a partir do, do versículo 4 ele diz assim, olha que maravilha isso aqui, os quais são israelitas de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas de quem são os patriarcas e a partir, aqui que está a maravilha, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Olha que maravilha. Esse texto aqui já está dizendo que existe uma aliança. Aliás, esse texto está dizendo que existe uma, uma linhagem traçada humana. Uma linhagem humana traçada e essa linhagem é de Cristo. Né? Aí alguém pode dizer assim: Ah, mas está falando do. do... Dos israelitas que vem da parte de Abraão e tal Não, ele está falando que existe uma linhagem separada Possa ser de Abraão, seja de quem for, não interessa É uma linhagem humana separada de Cristo E ele ainda diz ainda que, é, que esse Cristo Ele diz depois do versículo Que é Deus acima de tudo Ou seja, é uma linhagem humana de Deus Depois nos outros textos eu vou falar isso com mais clareza que a Bíblia inteira fala de capa a capa que existe duas linhagens no mundo, os filhos das trevas e os filhos de Deus. E aqui está dizendo a linhagem humana de Cristo. Vamos mais aqui. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Em, todo, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa e que são considerados como descendentes de Abraão. Olha só, não são todos que são considerados filhos de Deus, né? mas os filhos da promessa. O qual Jesus, cujo nome em hebraico é Roshua Ramashi, diz que ele vai colocar à sua direita aqueles ao qual está preparado para eles né? O, o reino dos céus desde a fundação do mundo. Ou seja, os filhos da promessa. Já está prometido para eles que é essa, linha, essa linhagem de Cristo. E quem são considerados como descendentes de Abraão? Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente... Esse, e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim, por aquele que chama, foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. É Deus quem diz essa frase aqui, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. O texto está dizendo aqui que os dois não tinham nem nascido ainda. Olha, pois foi assim que a promessa foi declarada, no tempo certo virei novamente de Sara da Luz, e esse não foi o único que evento também, os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac, contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim porque por aquele que chama. Ou seja, ele foi escolhido não por causa das obras, porque eles não tinham nem nascido ainda. Mas por aquele que chama. Como é que Deus não escolhe? Eles não tiveram nenhum, nenhuma vontade própria aqui. Deus já tinha escolhido um deles antes de nascer. Como é que não existe predestinação? Como é que não existe a doutrina da, da eleição? Como é que não existe os escolhidos que o próprio Deus escolheu aqui? Antes mesmo de eles fazerem bem ou mal... É, eles não tinham nenhum pecado ainda, não tinham nascido ainda e Deus já tinha escolhido um e disse, amei a Jacó e rejeitei a Como é que faz com esse texto? Vamos continuar devorando os armenianos aqui. Ó. Que conclusão poderemos tirar? Acaso Deus é injusto? Olha só o que Paulo diz. Que conclusão podemos tirar dessa situação? Por acaso Deus é injusto? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés... Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim claro, está, assim claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano ou glória. Não depende da vontade nem do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Hã? Como é que faz com isso? É um leão que devora arminiano ou não é? Pois diz a escritura, faraó, eu, levantarei, eu levantei exatamente com esse propósito, revelar, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Absoluta soberania de Deus Então foi ele que endureceu o coração de faraó O faraó não teve vontade alguma aqui De fazer bem ou mal Ele que endureceu o coração de faraó Para fazer tudo que ele quis fazer Tudo que Deus quis que ele fizesse né, Com o seu povo Vamos mais aqui ó. Não teve vontade humana nenhuma Versículo 19 Certamente me perguntarás por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador, dizendo, Por que me fizeste assim? O olheiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso e outro para usos menos honrosos. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição? Olha só, os vasos da ira preparados para a destruição porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que se fossem conhecidas as riquezas da sua glória para que os vasos da sua misericórdia que preparou com grande antecedência para a glória. Olha só, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos da sua misericórdia que preparou com grande ante ante antecedência para a sua glória. Os vasos que ele preparou pela sua misericórdia, a preparou com ante antecedência para a sua glória. Quero dizer a, nós, quero dizer a nós próprios a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e clamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhe foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo 27 Também Isaías proclama, em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes é que será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dizer, dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivessem deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, Israel tropeçou na fé. Esse texto aqui é muito interessante, porque olha bem, se Deus não tivesse deixado descendência desses que está escrito aqui em cima, aqui, ó, no versículo 4, que são a linhagem de Cristo, se Deus não tivesse deixado, se o Criador não tivesse deixado essa descendência aqui, o povo escolhido já tinha sido extirpado como foi aconteceu com Sodoma e Gomorra, é isso que Isaías estava dizendo. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, só existiria filhos das trevas no mundo. Porque existem duas linhagens, os filhos de Deus e os filhos das trevas, os escolhidos e os demais. Essa é a verdade. Versículo 30. A que conclusão chegamos? Os gentios que não pro, procuravam a justiça, a receberam, uma justiça que vem pela fé, entretanto Israel, entretanto Israel que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito eis que põe em Sião é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aí alguém pode usar esse resto do texto aqui para dizer né, que é pela fé, mas a fé, segundo muitos outros textos, ela é dada por Deus, e dada aos escolhidos, e os escolhidos eles não tropeçam, nessa pedra que foi colocada em Sião, e essa pedra é Jesus Cristo, é Yahushua Hamashia, o nosso Salvador. Amém? Então tá aí o texto que devora qualquer arminiano, ou qualquer pessoa que não acredita, que não respeita, que não quer aceitar a doutrina da eleição. Então até a próxima análise, que o Criador te abençoa, peço a você que compartilhe esse vídeo, para que possamos ter mais pessoas aí estudando este tema conosco, para nós vivermos as verdades bíblicas assim como olhar. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a paz esquecer é de todo entendimento possa estar na nossa vida. E até a próxima.